Olá, eu sou o Leandro e hoje eu estou aqui para dizer a melhor ferramenta para te conseguir um trabalho legal. Tu que é deficiente, está procurando um trabalho legal e somando o currículo, tem outra opção para te ter. Claro que currículo é importante mandar, mas se tu participar de eventos na área na qual você quer estar, estar recolocado, você tem muito mais chance de entrar no mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Porque quando tu vai em evento, tu troca muito conhecimento, tu faz muitas amizades, tu cria muito network, uma gama enorme de network que tu cria nesses eventos. E o, e o mais importante, tem CEOs em eventos, tem pessoas importantes nesses eventos, tem palestrantes que estão nesses eventos, que podem ter empresa e você pode estar se conectando diretamente a eles. E... Esses palestrantes certamente eles têm uma gama de conhecimento para te te dar e você tem que ir para esses eventos com duas mentalidades. Uma é criar networking e networking nada mais é do que fazer amizade, criar conexão, é, se interessar genuinamente pelas pessoas, porque assim você vai criar muito mais oportunidade. Outro que você vai sair de lá muito mais Foda do que você entrou, porque geralmente é o que acontece comigo. Eu vou em um evento, absorvo o máximo de conhecimento e, e aquilo me deixa muito mais feliz, muito mais realizado eu, é Mesmo se o evento for online, não tem problema. Entra no evento, tenta fazer networking online, que dá, é, eu sou prova disso. Conheci bastante gente no DevFest Brasil que ocorreu online duas semanas atrás e conheci palestrantes muito, muito fodas, com conhecimento muito abrangente. E é isso, é basicamente isso. Tu tem que criar network tu tem que para esses eventos é absorver o conhecimento que a oportunidade vai surgindo. E você não precisa correr, é, mandar currículo, mandar currículo porque nesses eventos sempre vai ter gente foda. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir nesse vídeo, compartilha Quanto mais gente compartilhar, vai me ajudar muito nesse canal, nesse trabalho. E me segue nas redes sociais que estão aparecendo embaixo no vídeo. E, e até mais!